Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou um pouco atrasada. Ai que casa bonita, que casa é linda. Eu passo por ela, não, não passo todo dia, mas sempre quando eu vou a pé, até a estação eu passo por ela. Eu estou muito super atrasada. Como vocês estão vendo o vídeo de hoje? Diferente, né? Hoje é o quê? Vlog. Mas é um vlog que eu vou mostrar hoje o que eu vou fazer, porque hoje eu vou encontrar com uma youtuber que vocês já conhecem já conhece, com certeza já viram no meu canal, já filmei com ela. Com certeza você sabe quem é. Mas hoje eu vou contar com ela. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser meu dia. Como, aonde eu vou. Se é, tem alguma dica, sei lá. Eu vou, eu vou parar na Nagoya. Vou fazer algumas comprinhas. E depois eu mostro pra vocês as minhas comprinhas. Talvez, não sei, no vídeo. Se você quiser, comente aqui embaixo. Eu passo pra pessoas. As pessoas ficam vendo. Tô vendo. O que, que essa menina tá fazendo com o celular? Ele pra cima. Tá tirando foto foco em mim? Não, tô me filmando, minha filha. Enfim, agora tá indo. Tô super atrasada mesmo. Tipo... Agora deve ser mais ou menos uma manhã da tarde que eu marquei 11 horas para estar tá lá. Olha, eu tô, tô te atrás. O look de hoje é um chapéuzinho, aquele chapéuzinho de pescador, sabe? Que eu tava falando no vídeo passado do T-Time. Eu falei desse chapéu, que eu tava com preguiça de pegar e mostrar para vocês naquele dia. Mas era esse chapéu. É, eu tô com um colar básico, não tem muita coisa. Uma camiseta também básica. Uma calça super básica também. Ela tá rasgada... Ela, ela, ela é rasgada na parte do joelho, e uma sapatilha preta, muito básico. E eu tô com uma jaqueta na minha bolsa, e a minha bolsa é da Adidas, não, tô brincando da fila. Mas também é super básico, hoje eu tô super preto e branco, porque acho que dá um contraste legal por causa da cor do meu cabelo. se você pintar a cor do cabelo de colorido, você pensa seriamente nas cores da roupa. Porém, eu tô chegando na estação? Daqui a pouco eu filmo pra vocês. Tô brincando, gente. Eu voltei aqui porque eu tinha um... Re... Eu tenho um recado pra dar pra vocês. Que é... Eu acho que eu já lancei esse vídeo. É um vídeo de... de apresentação do desafio da Bellius. E... Que eu vou participar. Mesmo morando em outro país. Mas eu tô explicando tudo lá. O porquê. Daí, vocês. Me ajudem lá. Porque... Eu não sei. Visualizações, assim, essas coisas. É... Acho que voto ainda não, não, não vou estar não vou tá recebendo Mas quando eu estiver recebendo votos, eu coloco, eu posto o link pra vocês, pra vocês votarem em mim assim, espero <risos> Ai ai gente, eu tô muito nervosa com esse negócio, eu fiquei muito, muito, muito nervosa pra gravar esse vídeo da Melius Espero que pelo menos a Nina Tassi tá ou a Evelyn possa ver esse vídeo Enfim gente, agora é de verdade, agora eu, vou, eu te vejo lá, assim, é só um clique Eu vou fazer assim, você vai ver só e um piscar de olhos, vocês vão me ver lá em Nagoya. Tchau. Opa, tava gravando. Ai, meu Deus. Bava <risos> comigo? Não. Fica bava, tá? Não, não. Olha, gente, cheguei aqui em Nagoya, junto com a Paloma. Tcharam! Surpresa revelada que eu falei pra você. Surpresa? Lá. É porque eu falei que eu falei que eu ia vir com uma youtuber. Oh. que aí eu ia encontrar com uma youtuber. Aí eu não falei o nome. Oh. Agora tá revelado. Vocês sabem quem é. <risos> então, gente, agora a gente não sabe onde vai. Mas.. Você não quer comer, né? Pra mim tanto faz, na verdade. Eu quero. quero comer, mas ao mesmo tempo eu não quero comer. <risos> você quer comer sim? <risos> Tá com fome, né? Eu não, já comi. Mas eu não sei onde, sabe? Tô com. Ao mesmo tempo tá com fome, mas não sabe onde quer comer. Aí então vamos pro Starbucks. Tem carregador, não tem? Não, eu nunca vi, eu nunca vi lá. No Mac eu sei que tem. No Mac. Tem no Mac? Ah, eu já fui. Tá, tá enjoada no Mac, né? <risos> ah, vamos pro Starbucks, que tem café lá, dá pra sentar. Tem Wi-Fi e bom. Tá bom vamos nos tabacos. Lá. Mas ela lá não tem comida. Como é que <risos> tem? Bom. Tá bom, então. então. vamos nos tabacos. Tá. Momento Paloma trocando sapato. momento Acabou o momento diva. E olha que eu ganhei a da Paloma. Sim? Gostou? Uhum. Não, isso aqui eu olhei pra a cara dela. Nossa, que é muito fofa, né? Muito! Vamos agora. Não, tô brincando. Não, não vai combinar. Eu agora eu tenho que lembrar o ano seu aniversário, porque eu não sei não seu é aniversário. <risos> <risos> Peraí, quanto que é mesmo? <risos> não, eu lembrei. É o dia do da da do Da Torre G. É. é. Não, mas eu não sei qual que é o, quando é o seu. Eu sou... De nove. Peraí, 19 de, de fevereiro. Não, é de fevereiro? <risos> Acertei. <risos> De 19 de fevereiro, ó. Vou deixar marcado esse vídeo pra eu não esquecer. <risos> e daí eu não esqueço. Que é uma coisa bem fácil. <risos> Quer me falir, isso sim. <risos> tá sendo aqui em Nagoya. E eu não sabia. Nem eu. Mas sabia que tem massuria até na minha cidade? Ah, na minha também, só que tipo foi no verão. Agora é outono. Pior, né? É? Você ah, tá atrasado, mãe, um pouco. Hã? Será que não é a Aqui? Não. Tipo, antes era a canabia e agora... Ah, é... ah é. eu não sei. Eu nunca, eu nunca vim no Matsuri daqui. <risos> <risos> <risos> olha, vou mostrar. Gente, olha que que aconteceu de acabar. A gente já saiu da forever. A gente tava fazendo compras. Ela <risos> só falou mas essa sacolinha aqui, ó, é da Forever. E a gente tá na HM. Quer dizer que essa menina saiu da Forever. Eu, eu Mas essa é cola assim, não é cola de. Co... É essa cola pra você colocar sua roupa pra comprar. Mas é mesmo assim, a e, perce... e ninguém percebeu. Deixa aqui. Ainda bem que não tinha nada, né? Não, não tinha nada, não. Você nem ia pitar. <risos> Que vergonha, mano. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Sim. Oi, galera. Então a gente tá aqui no restaurante Sangurinho, para Pra terminar o dia comendo. Opa, opa dedo em cima. É lá muito grande. É, eu acho que eu sei. Eu troquei. Não, 6, 6, 6, é um 6? ó. Mentira. Gente. É, eu troquei. Que lindo. Não é melhor a câmera? E a cor atrás, né? É normal. Ai, não é aquele... Não, não é 6F, não. É o 6, só. É pobre, né? É pobre. <risos> Parece que é assim. <risos> Mas o meu 5 tava destruído. Eu merecia. Eu não merecia porque eu destruí E <risos> aí Enfim, gente, agora a gente vai comer comidinha. E olha só, eu tô com um novo da MAC. Eu mostro pra vocês no vídeo de compras que eu vou fazer. <risos> Talvez, não sei <risos> Tô dando ideia agora Você também vai fazer vídeo de comprinhas, viu? Eu? É Eu quero um vídeo de comprinha seu Nossa, você vai fazer um vídeo de comprinha todo mês? Não, pai Você compra todo mês, um monte de <risos> todo coisa Todos dias Todos os dias Ajunta o mês inteiro Nossa. O que é isso? É isso, gente. Um beijo Acho que eu vou terminar o vídeo em casa. Não sei se eu vou terminar aqui. Terminando não sei. Não, o trem tem barulho. barulho. Eu também. Eu fiquei com medo de mão. Não, você tem vergonha. Não. É diferente. Não, é que tinha um velhinho. Acabou toda hora. dia, meu vlog, eu estou aqui na estação de tempo, pegar o trem pra ir pra casa e dormir. Agora eu, em casa eu só vou editar vídeo, não vou fazer mais nada de interessante, eu já coloquei meu óculos porque eu tô super cansada e eu já troquei a lente pelo óculos. Mas é isso gente, se vocês gostaram do meu dia, de como foi, acho que eu não mostrei muita coisa, me desculpe por não ter filmado muito, é que eu não tô acostumada então, dá um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se vocês querem mais vlogs e mais tipos de vídeo assim. É isso, gente. Beijos. Até mais.